É ele, cara, eu, eu, eu tive a chance de conhecer o Devani no torneio, só que eu faltei, teve um torneio no interior aqui, foi o último torneio que teve o nacional, foi aqui na cidade do interior, não vou lembrar onde, onde que foi, cara, é Ita, acho que foi Itatiba, se não me engano Itatiba, uhum. e ele teve lá, teve até um passarinho famoso, John Jones, ele, teve, ele apareceu na filmagem até numa, numa, num, num, num vídeo dele, do canal dele, o John Jones eu ia instalar, cara. Mas aconteceu de eu, de eu não conseguir ir. Inclusive, eu ia levar esse passarinho pra cantar lá, que foi o que eu troquei o canto do seu aparelho. Que é o, Nossa, cara. Que é o Fire, né? Uhum. Aí eu ia conhecer, eu vi ele lá, ele tava lá, cara. Eu ia conhecer o cara, que é um cara muito bacana mesmo, cara. Humilde, né, cara? Porque eu vejo que tem muito cara também, que é meio mala, sabe? Aí a gente acompanha os caras, os caras têm um conhecimento pra passar, mas... Sei lá, né? É estranho. Agora ele parece que é um cara tão... São então, da gente, assim que a gente acaba tendo um carinho especial, né? Como foi o teu caso, é, que eu te conheci também. Né? Verdade. <risos> hein, Paulo, eu vou falar pra você qual o sentimento que eu tenho de, disso aí que você tá falando, cara. Tem cara que, é. se, que, se, que se acha famosinho, né? O cara, é. o cara porque alcança um certo, um, um, acerto, um certo conhecimento, tal passa a ser conhecido da galera e se acha famosinho, sobe pra cabeça, né, meu? Pior que é, cara. Quase, quase 100% das dicas que eu pego é no canal dele. É porque eu, às vezes tem até um cara que fala alguma coisa que me interessa, mas eu acabo procurando nos vídeos dele apenas pelo, pela humildade que o cara tem de explicar. Sei lá, cara, é diferente, sabe? Eu sei. Eu acho que ele me ajuda bastante nessa nesse, nesse meu trabalho com meus passarinhos aí, viu?